Fala galerinha do canal Tudo Muda, estamos aqui em Ponta do Paraná, no acampamento do Surf Camp para o quadro O que você faria? Você faria? Ah, agora eu explico. Então a gente, cada um aqui tem três perguntas, a gente não sabe qual, quais são as perguntas ainda e a pergunta é para saber o que a gente faria nessas situações aqui. Então eu vou começar perguntando para eles. Primeira pergunta, o que vocês fariam se encontrasse um envelope perdido na rua com os dizeres? Informações sigilosas do governo federal. Eu jogaria no lixo. Bom, <risos> é eu. Pô, eu, eu ia ler antes de entregar, mas eu ia devolver, né? Pro, pro governo federal, mas eu ia ler. Uh -huh. Eu leria, não, não curiosidade não. Certo? certo? Não, é que tá não mas... <risos> O que vocês fariam se tivessem o poder de impedir a matança de uma única espécie ameaçada de extinção? Qual seria ela? Putz, não. <risos> Tartaruga? Ah, eu né, aproveitando o mar aí, eu ia na, nas baleias. Galerinha, ó. Se você descobrisse que um tio seu deixou um milhão de dólares em um cofre, junto com uma carta, pedindo que o dinheiro seja entregue a uma instituição de caridade, sendo que você está atolado em dívidas e ninguém mais sabe da existência desse documento. O que você faria? Cara, eu entregaria, sinceramente. <risos> não, eu não sei, não, não sei. Nunca tive lotado de dívida pra saber como é que estaria a minha situação ou não. É. Mano, sim, tipo, eu tentaria de dar uma máximo pra eu pagar as minhas dívidas e dar esse dinheiro pro que o meu tio realmente pediu. Lembrando que não vai vale mentir. É, a ideia é não mentir. Sabia não? Se pudesse escolher entre viver até os 70 anos com plena saúde ou até os 100, sofrendo diversas doenças e sendo um estorvo para sua família, você escolheria? Ah, não? até os 70! É, bem lógico! <risos> Essa não é muito fácil! Assim, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer! O que vocês fariam se após um ano vocês descobrissem que seu filho foi trocado na maternidade e que é possível saber qual é a outra família que está com seu filho biológico? Ah, meu pai é quem você já saber, não, mas pai é quem cria. não sei se vai querer saber não, mano. Pai é quem cria. <risos> Bom, ah, depende da idade do... do é, se sei for recém-nascido, aí eu ia pegar de volta, né? Ou trocar <risos> de volta. <risos> né? Eu ia trocar, é, trocar. Trocar de volta. Trocar figurinha. Ah, depende, pô, do apego que você pegou com ele, entendeu? Às vezes... É. Às vezes você não gostou do moleque. <risos> então, é. Olha, se você fosse demitido do seu emprego por conta de um erro do seu melhor amigo que trabalha na mesma empresa, o que você faria? Putz, Cara, Bom, tá não sei. Eu acho que eu, tipo, eu procuraria outro emprego e ele continuaria sendo o meu amigo, só que não com a mesma confiança de antes. <risos> não sei, ah, eu... Tô perdendo emprego mano. É, é, né? é pô, eu é ia tentar pesado. ele, mano. Pesado. Se a pessoa que você ama no momento de paixão. Trocasse o seu nome pelo de um antigo amor. É, já... Como é que é? Eu... Já aconteceu aqui no acabamento, né? É? Se a pessoa que você ama, no momento de paixão, trocasse o seu nome pelo de um antigo amor. Ah, não, aí ia é dar briga, mano. Nossa! Isso aí dá confusão na hora, mano. É bem a morte. Não, morte não. Mano. É pra tanto. É, ia dar briga. Ah. Hum. Ah, mano, sei lá, tipo, vira que segue, né? Ele é muito mas, que fiel. Quiser. O que você faria se a pessoa que você ama se convertesse a uma religião que vai contra todos os seus princípios? É, vai pra parte do jogo desigual, né, mano? É Complica o é um negócio, né? A pessoa que você ama não precisa ser sua esposa. Ah, só pode amar a esposa agora. Pode ser um amigo, é, é. pode ser sua mãe. Ah, tá, não. Nossa, aí. Não Você foi muito profundo, né? Ó, presta atenção, isso aqui é interessante. Se toda a população do mundo fosse exterminada e você se tornasse o único ser humano do planeta, o que você faria? Ah, não, não. Eu vou falar um pouquinho, né? nome é meu. Ah, não sei, cara. Não tem nem o que fazer, vai fazer o quê? Não ah, tem não nada, né? um... Não, não. Só a população. Ah, tá. Já o mundo foi Ah, eu ia mudar, mudar pra um lugar que tinha praia. Pô, pegar umas comidas aqui. Maneiro. Ah, eu que agora. você não sabe nem cozinhar, cara? Ah, comida pronta. <risos> ah, verdade, não sei. Eu <risos> Eu plantar, mano. Eu Muito bom, mano. É, provavelmente também ia começar a aprender a plantar algumas coisas aí, né, mano? Aprender a cozinhar não. Aprender a cozinhar não. A cozinhar, não. A cozinhar. Você, Juan? Ah, mano, sei lá, o que, que você vai fazer? Tipo, é verdade. Você fala, ah, se o mundo fosse só meu, eu faria um monte de coisa, mas. Por exemplo, eu não sei fazer nada sozinho. Não sei dirigir, não sei. Sei lá, mano. Tipo. É, na verdade, não é tem... nem que. Não, não, eu acho que fica sem graça fazer as é. coisas sozinho. Eu acho que a gente precisa ser relacional, né? A gente precisa estar sempre conversando com as pessoas. Então, de fato, quando. Mas bicho, teria bicho ainda? Sim, população. É. É é a população. furação. Ah, então. Mas, é bicho mas, é maneiro. Não, mas bicho é maneiro, mas é bicho. É bicho. Não é gente? É, mas é isso aí, né? É isso. É isso. Fechou? Fechou? Fechou? Fechou. Obrigado aí, ó. Muito obrigado, pessoal. Deixa o like.